A Expresso Book Machine é uma impressora comercial de alta velocidade que imprime uma página de cada vez. As funções f de x igual a 105x e g de x igual a 35x indicam respectivamente as quantidades de páginas em preto e branco e em cores, que essa impressora imprime em x minutos. Utilizando-se essa impressora, em quantos minutos... Seriam impressas as páginas de um livro que possui 392 páginas, das quais apenas 14 são coloridas. Ai, meu Deus, o problema é de quê? Função. Função. Por que função? Porque tem ali função, a gente interpretou. Técnica R diz o que para a gente? A técnica R, ó. Função rima com substituição. Então, substitui. Tá bom? Substitui. Choro milhão, choro milhão, substitui. Agora vamos lá. Você tem aquelas que são em preto e branco e que são as cores. Então vamos separar aqui: ó, preto e branco, tá? Temos a função para preto e branco. E temos a função para aquilo que está em cores. ó. Em preto e branco, pessoal, é f de x igual a 105x. E em cores, né? Com cores, né? Em cores, vamos dizer assim: cores é G de X igual a 35X. Beleza? Pura. Simbora. 35X. Maravilha. Aí ele diz: ó, que tem um total, o livro possui um total de 392 páginas, o livro. Sendo que apenas 14 são coloridas. Então, coloridas são 14. Preto e branco são 392 menos 14. Por que eu estou separando isso? Que dá 378, né? Por que eu estou separando isso, Renato? Por que, família? Olha só, família. Família, por que a gente está separando isso, família? Por quê? Você liga está separando isso, porque onde for com cores, eu tenho que botar nessa função. E onde for preto e branco, eu boto nessa. Beleza? Então, vamos lá. Vamos começar aqui com cores. Simbora. Cores. Cores, eu tenho que substituir nessa função aqui. ó, G de x igual a 35x. Só que o x representa o tempo. Ó, função rima com substituição. O x representa o tempo. Então, o g representa a página. Então, é só eu igualar isso aqui. A 14. Como são? 14 vai ficar 35x igual a 14. Maravilha. Só fazer isso, igualar a 14. Por quê? 14 é o número de páginas. Se o x é minuto, o g é página. Simples assim. Lembra? Função rima com substituição. Você lê e substitui. x é minuto, 14 é minuto. Não é página. Então, eu só posso botar aqui. Cara, é por exclusão, literalmente. Então, vamos lá. 35 está multiplicando, vai para lá dividindo. 14 dividido por 35, tu vai simplificar aí e vai dar 0,4. Show de bola? 14 dividido por 35 dá 0,4. Coisa linda! 0,4. Beleza. Agora vamos fazer a mesma coisa para o preto e branco. Vamos lá? Preto e branco. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Simbora. Preto e branco. Preto e branco são 378. São 378. Só que preto e branco substitui aqui. 378 é minuto? Não. Então vai ter que entrar aqui. Então fica só igualar. Mesma coisa. 105x igual a 378. Show? Show? 105 está multiplicando, vai para lá dividindo. 378 divididos por 105. Daí o valor do x vai dar 3,6. Beleza? Dividindo, dá 3,6, faz a conta em casa. Agora, qual o tempo total? O tempo total para fazer esse livro vai ser 0,4 mais 3,6. Ou seja, o tempo são 4 minutos. Show do milhão? Qual é o meu gabarito? Letra E.